Primeiro, vamos falar da mobilidade acadêmica nacional. Mas, Paulo, o que é essa mobilidade que tu tanto fala? Eu esqueci o resto do texto. <risos> Pensou que as dicas tinham acabado, né? Engano teu! Estamos de volta com mais um Manual de Sobrevivência para ti que está recém tendo as primeiras experiências universitárias e para ti que é veterano, mas ainda está um pouco perdido. E o nosso tema hoje são as mobilidades acadêmicas e oportunidades de intercâmbio. Sim, se tu quer viajar para aprimorar teus conhecimentos, a universidade vai te dar aquela força. Primeiro vamos falar da mobilidade acadêmica nacional. Tá, Paulo, mas o que é isso? É um programa que te possibilita cursar até dois semestres em outra instituição brasileira, sem perder o vínculo com a universidade. Para participar, tu precisa ter no mínimo 20% do teu curso completo, depois, fazer um plano de estudos junto com a tua coordenação do curso e com outros documentos encaminhar para a Pró-Reitoria de Graduação. Ah, e não esquece de conferir o calendário da universidade que tu quer tentar a vaga, porque é por ele que tu vai ter que se basear. Para viagens internacionais, a UFSM oferece duas oportunidades. A primeira, pelos convênios multilaterais. Pela Associação de Universidades do Grupo Montevideo. O aluno pode realizar intercâmbio nos países da América Latina, com auxílio moradia, alimentação e financeiro. Outros programas dentro dos convênios multilaterais, como FULBAI e PECG, oferecem atividades que integram o aluno à internacionalização. E se tu prefere viajar pelas formas de convênios bilaterais, tem que se inscrever por edital e ter no mínimo 40% do curso concluído. Se tu ainda não tem, aproveita para juntar aquela grana, porque essa modalidade não dispõe de bolsa de auxílio. Mas, se tiver alguma taxa acadêmica, pode deixar que a UFSM cobre. Bom, as informações da mobilidade tu já tem. E enquanto tu te organiza, que tal ir treinando um pouco o idioma do país que tu quer visitar? Existem alguns projetos na instituição, gratuitos e com custo mínimo, que podem te ajudar com isso. Como, por exemplo, o Línguas no Campus, o Idioma Sem Fronteiras e atividades exercidas pela Secretaria de Apoio Internacional e pelo Laboratório de Línguas. Se tu tem vontade de conhecer novas pessoas, lugares e diversificar teu conhecimento, não deixa de ver os demais requisitos e contatar a SAI para viagens internacionais e a Prograde para nacionais. Esse foi mais um Manual de Sobrevivência. Te vejo numa próxima!